Boa noite a todos, meu nome é Janice, eu sou trabalhadora da casa e sou responsável por uma preleção dessa noite. Eu gostaria nesse momento de convidar todos vocês, se virem nos celulares ou deixem mudos, sentem o mais confortável possível, respirem fundo. Essa é a última semana do ano e graças a Deus nós temos a oportunidade de aqui estarmos reunidos para ouvir um pouquinho sobre a palavra de Jesus Cristo agradecermos por aqui estarmos pela vida, por esse ano que passou então vamos nos conectar nesse momento eu convido todos vocês a fechar os olhos vamos neste momento nos conectando ao nosso anjo da guarda vamos espiritualmente abraçando esse companheiro que está conosco todos os dias desde o nosso nascimento vamos agradecendo a oportunidade de aqui estarmos vamos agradecer ao dom da vida, a essa escola que estamos. Saudamos respeitosamente o anjo da guarda responsável por essa casa que nos recebe. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos, por esses minutos de reflexão, de conexão com Deus, nosso Pai. Nós saudamos todas as fraternidades, nos vemos diante de Maria de Nazaré, Mãe espiritual de todos nós E nós pedimos a ela amorosamente que nos receba em seus braços Nos cubra com seu manto azul de paz, proteção e amparo E nos ensine a amar e perdoar Maria, Mãe amada, leve-nos até a presença de seu Filho Nosso Mestre e Redentor Que nos deixou seu Evangelho bendito de amor e de luz a Ele nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Nós agradecemos pela nossa vida, agradecemos por nossa família, pelos nossos trabalhos. Nós pedimos a Ele que nos ajude frente às lutas para termos coragem, para termos paciência e fé. Que nós possamos seguir nessa jornada evolutiva das nossas almas nos nossos corações e junto a Jesus, nós nos dirigimos ao Pai da vida, nosso Senhor, nosso Pai amado, que nos dá a oportunidade de estarmos vivos. A Ele nós agradecemos pelos nossos lares, pelas nossas famílias, por sermos quem somos com os nossos defeitos e qualidades. Que o DNA de Deus que existe dentro de nós possa vibrar em nossos corações. Que nós possamos sentir que todos somos filhos de um mesmo Pai amoroso. Que Ele nos ama e que Ele habita dentro de nós. Que essa luz possa resplandecer em nosso coração e em nossa alma. Nós agradecemos por todas as coisas que ocorreram ao longo desse ano. Quando olhamos e vemos que estamos na última semana de dezembro com tantas lutas, tantas provações, mas tantas vitórias. Alguns entes queridos, alguns amigos partiram para a pátria espiritual retornando à Casa Celestial. A eles mandamos os nossos votos de amor. Fica para nós as recordações, o amor e o carinho. Nós agradecemos imensamente a todas as crianças, filhos, netos, sobrinhos que chegaram neste ano. Quanta alegria de recebê-los, que essas almas queridas possam ser abençoadas e que nós possamos amá-las incondicionalmente. Deus, Pai querido, Pai amado, que não esquece de nenhuma ovelha em seu rebanho.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 E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. É uma enorme alegria estar aqui hoje, na última semana do ano. Eu estava estudando para a preleção dessa noite e aí que dei conta que é a última preleção do ano. E por acaso, o tema dessa semana é Influência Espiritual perturbações e afinidades. E aí, com base no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 12, ele tem, todo o capítulo 12 fala sobre a influência espiritual nas nossas vidas. Ele fala sobre restituir o bem pelo mal, ele fala sobre os inimigos que já partiram, desencarnados. Se alguém te bate na face direita, apresenta-lhe ainda a outro, Instruções dos Espíritos, a vingança, o ódio e o duelo. E nós estamos seguindo o Evangelho de Jesus. Jesus é amor. Ele veio nos ensinar o que é o amor. E a influência espiritual, eu peguei só um trechinho do capítulo 14, porque ele é bem grande. Mas eu quero ler para vocês e quem tiver o Evangelho ou poder mesmo baixar pela internet capítulo 14 diz o seguinte, o item 14 do, do capítulo 12 diz. Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima, não fazeis aos outros o que não gostariam que se fizessem. Fizesse. Então desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as do duelo e da guerra, que são os duelos de povos após. Isso foi dito por Francisco Xavier, em Paris, Bordeaux, 1861. Quando nós pensamos na influência espiritual na nossa vida... Eu eu estava eu estudando para o tema e eu lembrei... Sabe quando a gente vê nos desenhos animados que tem um anjinho de um lado e um diabinho do outro? Essa é a influência espiritual. Nós vivemos num mundo aonde nós somos regidos por influências espirituais. Nós podemos ter consciência ou não, mas ela nos atinge diretamente. Nós somos conduzidos como folhas ao sabor do vento. Mas essa folha ao sabor do vento, ela tem um diferencial muito importante para todos nós. Quando nós conseguimos detectar e visualizar se o que eu faço, se a minha atitude ela é boa ou não. Ah, mas ela é boa para mim ou ela é boa para você? Se fosse você no lugar da pessoa, ela seria boa? Ela seria adequada? Se a resposta é sim, sigamos felizes fazendo isso. Se a resposta é não, a gente tem que se perguntar. Isso é um mergulho interno. A nossa doutrina ensina que a gente não doutrina as pessoas. Quem está ao nosso lado, quem convive conosco, os nossos filhos... Nós primeiro nos doutrinamos Nós aprendemos quem nós somos Nós escutamos realmente o nosso coração Para ouvir as coisas boas ou não Porque senão nós ficamos realmente como folhas Aí tem aquela situação que aí você é lançado ao vento Como uma folha solta, seca ao vento Caindo em qualquer lugar E aí você tem os momentos que você sofre Porque eu não, eu não devia ter feito Ou porque eu fiz Ou porque eu não fiz e quando a gente tem uma conexão espiritual e a gente investiga dentro de nós, porque nós temos sempre que nos lembrar, sempre, que nós somos filhos de Deus. Não pode existir a dúvida que nós estamos aqui ao acaso, ao alento. Não, nós somos filhos de Deus. Dentro de cada um de nós existe como um pequeno quebra-cabeça, e se nós pararmos e olharmos lá dentro de nós, nós vamos achar pecinhas de Deus. Porque nós vemos das estrelas. O DNA de Deus pulsa dentro de nós. Mas nós temos que achá-lo. Nós temos que senti-lo. Nós temos que começar a exercitar a influência do bem. O que não serve para mim, não serve para ninguém. Isso é o um vício. Porque você vai fazendo certo, certo, certo, melhorando, melhorando, se olhando no espelho, reconhecendo quem é você. Quando você dá se dá conta, você mudou. E a gente olha para trás e fala: eu não sou mais a mesma pessoa. Porque nós nunca somos a mesma pessoa. De um dia para o outro é como um rio que vai correndo. Ele continua no seu curso, mas ele não é mais o mesmo que passou aqui ontem. Está águas novas E aquela que passou aqui já foi E assim é a nossa vida Então nós estamos na última semana do ano Um ano difícil Para muitas pessoas Um ano que nós aprendemos Um mudor um, um que temos que usar máscara Mas é um ano que a gente precisa lembrar Dia 31, dia 30 Hoje De agradecer a Deus Porque nós estamos aqui Nós estamos aprendendo Houveram muitas lutas? Sim, indiscutível. Perdemos pessoas queridas? Sim. E quantas coisas nós não conquistamos? Quantas pessoas que nós não víamos, que nós não falávamos, que a gente retomou? O bem-estar dentro de casa, a família. E se a gente não fez isso ainda, porque não deu tempo, porque nós ainda não conseguimos enxergar isso, é o momento da gente começar um novo amanhã. 2022, eu sempre acreditei, sempre acreditei, que o ano novo, ele traz esperança. Porque tudo que eu gostaria de ter feito de bom, o ano que terminou, eu coloco como prioridade no próximo ano. Então, é o um momento que a gente se renova. E aí, como eu comentei com vocês, a gente se renova, primeiro nós mesmos. Porque as pessoas percebem que nós mudamos. E nós mudamos para melhor para ver um mundo aonde sim nós podemos semear sementes boas. Ah, mas tem tanta gente fazendo mal, né? tem esse espiritual negativa, ela também existe. E é de acordo com a nossa vibração. Se eu só penso coisas ruins, só falo coisas ruins, gente, não tem saída. É tudo ruim mesmo. Se a gente fica esperando um momento milagroso, espetacular, para falar, nossa, que super que foi hoje, hoje eu vou agradecer a Deus. A gente não enxerga, porque o nosso grau de exigência ele é tão grande que a gente não enxerga a felicidade de estar reunido com uma família tendo comida na nossa mesa. A gente não enxerga a felicidade de ter um leito, de você poder deitar e dormir em paz. Porque não dá tempo, a gente está esperando os grandes milagres. Aí a gente consegue contar todas as coisas ruins que aconteceram. Mas a gente não lembra de agradecer os pequenos milagres da vida. Aquela criança que passa, um bichinho de estimação que a gente ama incondicionalmente. As conquistas do filho que terminou um estudo, que conquistou um emprego novo. As lutas, elas servem para nos fortalecer para nos mostrar que sim nós caímos e nos perdemos. Quando a gente se conecta a Deus, quando a gente busca dentro da espiritualidade isso, esse contato, a gente consegue enxergar quão maravilhosa a vida é. E não estou dizendo que o mundo é cor de rosa, tá? Que a gente coloca os cor de rosa, enxerga tudo cor de rosa. Não, não dá assim Mas a escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. De querer ser feliz ou não Nós temos os méritos e deméritos por todas as nossas escolhas No evangelho eu peguei uma questão que eu achei muito bonita Que fala a questão 466 do livro dos espíritos A questão 466 fala assim Por que Deus permite que os espíritos nos exitem ao mal? É que a culpa é de Deus, né? A culpa é do vizinho, do marido, da esposa, do filho, é de todo mundo, menos nós. Então a resposta é assim: os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. A constância dos homens no bem. Tu, sendo espíritos, deve progredir na ciência do infinito e é por isso que passa pela prova do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é que as chama pelo desejo do mal. Ou seja, nós desejamos fazer algo errado. Porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal. Quando tens vontade de cometê-los. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. O mal nunca vai prevalecer aonde luz jamais. Se és, se és propenso ao homicídio, pois bem, terás uma nuvem de espírito que, manter, que manterão esse pensamento em ti, mas também terás outras que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz estabelecer a balança e te deixa o comando. Eu, no livro do, dos Espíritos, da pergunta 459, até a 473 Só está falando sobre a influência dos espíritos Na nossa vida Lembrando que tudo que nos acontece É resultado da nossa escolha Não é culpa de Deus Nem do nosso anjo da guarda Nem de ninguém É nossa escolha É nossa decisão O que nós fizemos Então eu sou a primeira pessoa Porque quando a gente faz o evangelho A gente estuda Primeiro a gente estuda para nós mesmos Eu sou a primeira a refletir o que eu fiz, o que eu faço E como eu deixo a influência do bem estar presente Criando esse hábito, esse vício Os espíritos que nos influenciam para o mal E aí vamos deixar uma coisa bem clara Porque o mal, ele não é eterno O mal é um estado transitório Todos os espíritos, sem exceção, são filhos de Deus Todos serão lembrados todos serão socorridos no momento apropriado. Então, se você tem uma desavença com alguém, alguém partiu, já foi da prática espiritual, perdoem, Exercitem a arte do perdão. Nós não somos nada e nem ninguém. Nós não somos donos da verdade. Nós sabemos um pedaço da história, a pessoa sabe outra, talvez quem olha um terceiro tenha uma visão diferente. Mas se nós aprendermos, a ser menos egoístas. E aprender a perdoar. E amar. Incondicionalmente. A gente começa a dar tudo diferente. Tem aqui também. Que eu anotei. A pergunta. Do livro dos espíritos. E só para um comentário. Também aqui. Do, dessa leitura do livro dos espíritos. Ninguém. Ninguém. E aí. Vamos pensar num irmão que está preso Alguém que fez alguma barbaridade no mundo Porque a gente sabe que elas existem Não existe missão de fazer o mal Não existe É um equívoco Então a gente Ah, mas eu não consigo perdoar Nem consigo amar Não desejo mal Ore para que Deus possa orientar essa pessoa Para que ela possa encontrar o caminho da verdade O caminho do bem porque ninguém que faz o mal é feliz. Quem faz o mal sofre, tanto quanto quem recebe o mal. Mas lembre sempre que o que nós plantamos, nós colhemos. Então, a arte de plantar sementes boas, ela é fundamental na nossa vida. O joio sempre nascerá no meio do trigo. Mas até mesmo o joio, ele vai aprender no momento certo. Mas vamos olhar sempre as nossas atitudes. O que eu faço? Qual é o exemplo que eu dou no meu lar, na minha comunidade, no meu trabalho? Como eu me torno alguém melhor? Como eu consigo ser luz? Como eu consigo transmitir luz? Tudo o que acontece na nossa vida, parte da nossa mente. A nossa mente é fonte criadora. Criadora do bem e do mal nos cabe, como eu disse no comecinho selecionar isso me faz bem porque no dia que nós amarmos a todos ou no mínimo respeitarmos, porque às vezes amar forte demais nossa, não vou amar aquela pessoa que eu não gosto mas vamos respeitar porque a gente começa a olhar diferente a mudança parte de dentro de nós eu não olho mais a pessoa com o mesmo olhar que eu olhava um ano porque eu aprendi a respeitar Eu tento entender eu julgo menos Porque no final das contas Quem sou eu para julgar qualquer pessoa? Não sou ninguém E aí Como nós podemos nos prevenir Dos ataques dos espíritos menos esclarecidos? É a questão 467 Nós podemos nos prevenir? A resposta é sim Claro que nós podemos Eles se apegam Aqueles que por seus desejos Nos chamam os pensamentos nos atraem, que foi o que eu falei agora. Então, a gente pensa em amor, a gente pensa em luz, a gente contempla o nosso lar, a gente agradece por todas as coisas que nós temos, pela nossa família, pelas nossas, pelo nosso trabalho, pelas nossas lutas. Por chegar em casa à noite, quem vai estar do nosso lado são os espíritos bons. Quando a gente só reclama, só reclama não enxerga nada de bom, a gente não vai estar bem acompanhado. Aquele desenhos Eu lembro quando eu era criança, eu tinha pica pau eu lembro perfeitamente consigo visualizar isso. Então, a gente precisa ter isso em nossa mente. Tem um trechinho também que eu li no livro que chama Pensamento e Vida, capítulo 18, que fala assim, não podemos espantar as moscas de nossas feridas, se nossas feridas estão abertas e não as queremos tratar feridas emocionais, das paixões com medicamento do perdão, com água viva, curativa do amor. Queremos nos livrar das moscas, mas não nos atentamos à ferida emocional dentro de nós. Devemos curar as feridas e não espantar as moscas. Precisamos evangelizar nossos corações, nos libertar das sombras, das mazelas que criam os núcleos obsessores. Vamos refletir luz. Segundo ainda Emmanuel, tua mente é a tua casa. Reflita como está a tua casa mental que você saberá quem te acompanha. Aí tem uma dica aqui, ainda no livro... De, de Emmanuel Que fala assim Faça uma lista Então eu já fiz a minha tá Como eu estava estudando Eu já fiz a minha lista de prioridades E eu vou deixar as dicas Para quem quiser fazer a lista E começar um ano novo diferente Não é um ano novo, gente Para agradar ao marido Filha, filha É um ano novo para cada um de nós é, é conosco É um mergulho dentro de nós Então o primeiro recurso renovação idealística. Quais são os seus ideais? nos quais são os seus ideais e renova eles. Renova eles com luz. Renova eles com fé e esperança. O segundo é o estudo. Eleva sua mente. Reflita. Leia coisas boas. Não fica assistindo a desgraça que passa o dia inteiro na TV e tragédias. Ela só deixa a gente mais amargurado. Não faz ninguém para nós. Terceiro, bondade operante, faz o bem, faz o bem para o vizinho, planta uma árvore, ajuda alguém, ajuda de, de coração, são pequenos gestos que começam a mudar porque a gente percebe a gratidão e quão bom é nós podermos ajudar alguém. E finalmente, o quarto item é a fé ativa, a fé está ligada ao raciocínio, ela não é uma coisa cega, ela é racional. Ela existe. Mas lembra de aprender, aprendam e apliquem. Segundo o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Então, a gente precisa aprender, a gente sabe e põe em prática. O dia que você tropeça, esquece, mas segue em frente. Não desista. Oriente sua mente para o bem e siga. Nosso pensamento é força. São visíveis e tangíveis no mundo espiritual. Pensamento é energia viva. Eu vou terminar a tradição dessa noite sem fazer a oração, porque senão eu vou atrasar muito. Mas ainda lendo sobre essa renovação espiritual, sobre os nossos pensamentos e a influência espiritual, eu fui buscar no Evangelho de, de Lucas, especificamente no ato, na verdade no ato dos apóstolos, que foi escrito... Foi ditado a Lucas, a igreja de Coríntios, por Paulo de Tarso, mais ou menos no ano 67 da Era Cristã, quando ele estava preso em Roma. Que diz assim, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tinha. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé,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 Permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Então, eles é a preparação dessa semana com a fluência espiritual do amor. Que a gente possa realmente semear amor nos nossos corações. Que 2022 seja um ano repleto de amor, repleto de realizações, porque nós temos. A capacidade de semear para os nossos filhos, nossos netos, nossos entes queridos, um mundo melhor. Jesus abençoe a todos e muito obrigada. Boa noite.